Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui. E bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Galera, e é o seguinte, tá? Nesse vídeo de hoje, nesse conteúdo, tá? Eu venho falar com vocês aqui, ok? Exatamente com você que me segue aqui, que tá aqui comigo, filtrado. Ou se você não viu meu conteúdo, tá? Então, eu quero poder frisar aqui uns pontos, tá? Negativo, que talvez você não tá executando, tá? Então, é o seguinte, olha só. Aqui tá, aqui ó, o meu número de inscritos, tá? Aqui tava em 1047, esse aqui, ó que estava em 1.047 agora já tá em, já tá em 1.041 cara tá caindo né é de poder aumentar ok após a minha monetização eu até eu percebi né esse esse movimento tá negativo dentro do canal eu pensei que o canal iria crescer mais mas para poder isso crescer eu preciso de ter você aqui comigo tá vendo meus vídeos dando comentário curtindo tá assistindo bastante então talvez é, eu pude analisar aqui alguns pontos e talvez seja isso, tá? Muita gente tá não tá se inscrevendo no canal ou se você assiste não tá é ativando o sininho aqui para ser notificado, tá? E com isso, cara, com base nisso, eu quis eu vi eu gravar esse esse bate-papo, é nem aula, não é nem, não é nem conteúdo, é um bate-papo, tá? Que eu vou ter agora com você. Beleza para até para me ajudar, gente, porque eu entrego aqui no meu canal, galera. São conteúdos, conteúdos de relevâncias, cara. Não é conteúdo mastigado de youtubers por aí, não. São conteúdos que você nem precisa comprar cursos, comprar nenhum método, nenhum treinamento. só é só você seguir aqui, tá? O meu vídeo que eu, que eu tenho passo a passo sobre Facebook Ads, cara, tudo, tudo bem mastigado, detalhado. Até coisas que eu, que eu já que já aprendi em mentorias, tá? Em vários treinamentos, não ensina o que eu passo aqui dentro do meu canal para você. Tá? Diversos pontos aqui, cara. Coisas simples, detalhes, tá? que você precisa saber que eles não ensinam. Então eu entrego aqui dentro, cara, do meu canal, totalmente de uma forma de graça, ok? Se você não está aproveitando o conteúdo, cara, então eu, eu, eu, eu, sinceramente, eu não sei o que é que você está querendo da vida aqui no meu canal, beleza? Porque o meu objetivo aqui é de poder te ajudar, de poder agregar valor para você e para quem realmente vai estar tá chegando a partir de agora, né, daqui pra frente, aqui dentro do meu canal pode ter certeza que eu vou dar os meus 100% aqui dentro entendeu agora eu quero ver se cada um vai cumprir com a tua parte e com isso galera eu quero poder citar aqui alguns pontos talvez você não, tá, não esteja executando tá se você tiver acessando tá esse meu vídeo aqui tá através de um, de um computador por exemplo de um notebook um pc cara é o seguinte tem aqui ó tá bom eu deixei aqui o simular para você porque ao você entrar no meu canal cara é bem simples para você se inscrever galera é bem simples e não é só se inscrever. O okay? que você precisa é poder ativar o sininho, tá? Para ser notificado, para quando eu lançar um vídeo todos os dias, o YouTube poder te notificar, certo? Então, o que, é que acontece? Vem aqui, ó, tá? Nesse canto aqui, no canto que direito, beleza? Você vai encontrar aqui no que ó, inscreva-se, tá? Se inscreva-se, clica, tá? E muita gente só faz isso, tá? E não é só isso aqui que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é isso aqui, ó. Você clicar aqui, ó, tem aqui, ó, todas, tá? Marca aqui essa opção. Tá que você marcar todas, ok? Você vai ser notificado sempre que eu, eu, eu lançar um vídeo novo aqui no YouTube. O YouTube ele vai te entregar esse vídeo. Então, muita gente não tá fazendo isso aqui. Acha que é só tem número de inscritos? E cara, você tá perdendo conteúdo aqui dentro. Vocês estão perdendo conhecimento. Vocês estão é, perdendo, tá? coisas que vocês deveriam estar pagando aí fora pagando caro para poder ter e aqui no meu canal você está tendo de graça aqui nesse conhecimento então aproveita esse esse conteúdo que eu entrego para você eu disponibilizo meu tempo eu, eu, eu faço o meu melhor para poder te ajudar aqui no canal ok e para você também que vai estar tá chegando também principalmente então eu entrego coisas verdadeiras coisa eu que eu coisa que eu executo coisa que eu, eu pratico todos os dias em meus projetos online tá no facebook Ads. beleza então, eu acho que você tá perdendo muita coisa. Então, cara, me ajuda, por favor, me ajuda, gente. Tá, me ajuda que eu tô aqui, ó. Tá, olha só, aqui, ó, tá. É só você clicar aqui, todas, cara. Clique aqui, ó, e se inscreva no canal. Ó, se inscreve, é clicar e se inscreva-se aqui em seguida. Você vai clicar aqui, todas e ponto. Tá, é só isso, tá. É só isso. E também, né, assistir meus vídeos. Beleza, você vai ver que na aba vídeos você vai começar a, a maratonar os vídeos, tá. Você vai poder agora a partir desse momento você vai poder agora já executar você já vai poder acompanhar meus vídeos que eu vou estar sendo para vocês aqui tá ninguém é obrigado a poder ficar no canal ninguém é obrigado a poder se inscrever tá porque aqui é, é realmente onde eu entrego para você tá a faca e o pão e o queijo tá para você poder já executar você é para você já já é para cima sem enrolação você já vai aprender todos os conceitos do tráfico você já vai começar a entender o jogo aqui ó tudo em meus vídeos Tá, tem tudo aqui, tudo sobre Facebook, tudo que precisa para aprender, seja você iniciante ou em nível intermediário, você vai aprender aqui da mesma forma que até mais, coisas que, que a galera não ensina em cursos aí, tá? É, que são pagos e caros ainda né eu já paguei muitos cursos já então eu sei eu falei isso com grande autoridade eu sei que o que, que eu tô falando exatamente de fato tá então eu quero poder te ajudar olha só tanto de ver que que tem aqui cara um monte de vídeo aqui ó os vídeos top que tem aqui esse aqui esse vermelhinho aqui ó esse aqui um os vídeos muito top só estratégia pura tá esse aqui também ó estratégia pura de curso tá cara que eu, que eu paguei tá eu tô disponibilizando aqui para te ajudar aqui no meu canal tá e muita gente não dá valor tá a galera não dá valor beleza mas agora se você tá no celular o okay, que você vai poder fazer isso aqui ó tá eu deixei aqui outro ponto para você aqui também ó no celular para quem tiver utilizando aqui o celular certo você vai poder aplicar isso aqui ó que okay? você vai vir aqui ó tá já sabem aqui ó no celular beleza no celular certo então aqui okay, você vai vir aqui ó se inscreva-se ó inscreva-se em simples tá escrito tá e não é só isso ainda Tá? você precisa dar mais um passo tá clique aqui ó, em todas é isso galera aqui sim tá completo aqui você vai poder acompanhar todos os dias meus vídeos tá eu fiz aqui os dois modelos para quem está acessando através de um computador ou notebook tá então e para quem está acessando agora pelo celular qualquer celular o formato é isso aqui tá então poxa, vamos lá vamos aproveitar esse, esse, esse, esse, esse conteúdo Vamos aqui ó entra aqui em vídeo. Aqui ó, tem uma porrada de vídeo, cara. Tudo celular para você poder assistir. Olha só, o então, de vídeo que, que tem aqui, tá? Se você tá perdendo aqui, ó, sobre o Luca, like a, a galera me pede bastante, cara. O que que é, é um, é um Luca, like? Como, como que faz um Luca, like? Eu explico aqui nesse vídeo, velho. Tá, eu falo tudo. Eu falo, eu falo sobre tráfego também, para WhatsApp, para quem quer aprender, é para quem quer inclui uma uma pessoa na conta cara já nos trafego pago no Instagram principalmente tá logo marca eu falo tudo sobre marcar o pixel no WhatsApp tá os ativos também como adicionar tudo cara, uma série porradas de vídeos para você de graça tá tudo na sequência se você seguir exatamente o que tá aqui você não precisa comprar nenhum curso nenhum método aí por aí tá desses gurus e desses marqueteiros de internet Tá, então poxa, vamos lá, galera. se tá? então, você já tá curtindo aqui, já vou deixar para você que já o, o botão aqui, ó, se inscreva-se, assim, tá aparecendo aqui agora nesse, nesse momento, ó, aparecendo aqui, ó, tá, já tá aparecendo aqui, ó. Beleza, então se inscreve no canal, deixa teu like, o, o seu comentário, tá, e você me diz o que, é que você achou, tá, desse vídeo aqui tão simples, aqui, tá, e vem direto aqui com você, tá. Então, cara, se você não tá aqui inscrito cara, então vamos lá vamos partir para cima beleza eu te falo de coração tá se esse conteúdo aqui não te agregar que tá aqui no meu canal você pode sair fora você pode procurar uma outra coisa para tua vida tá mas agora se, se, se esse aqui tá falando para você aqui e meus vídeos que transforma a tua vida que realmente que te agrega um valor cara é o seguinte tá faz exatamente isso que eu te pedi tá que são as ações simples tá eu nunca vi nenhum vídeo assim aqui né aqui no YouTube nem na internet então esse aqui vai ser meu primeiro vídeo que eu tô falando diretamente que eu tô me desabafando com você aqui tá pra poder realmente a gente chegar num ponto cara para todo mundo se ajudar ok se a gente não se ajudar não vai ter como a gente crescer tá a gente só cresce quando a gente compartilha um algo com outras pessoas a gente consegue crescer a gente consegue poder né ir à frente crescendo aí com nossos projetos nossos negócios então Poxa, e não é igual com você, tá? O que custa você vir aqui fazer essa, essas ações? Tá? O que custa você fazer isso aqui, tá? O que custa você vir aqui, né? Então aqui, ó, aqui não é para você cancelar, não. Aqui é para você poder, ó, clicar aqui, ó, se inscreva, se cara, ó, inscreva-se e se inscreveu, clica aqui, ó. Tá em todas, beleza? Todas. Você já, você já vai ser notificado sempre que eu lançar um vídeo novo para você aqui, ó. Tá? Você vai ser notificado já, ok? Você já vai ser notificado, beleza? Então não, não, não cancele galera. Não não, não cancele a, as inscrições para quem está aqui no meu canal. tá Eu vou pedir por gentileza, gente. Vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer. Vamos fazer toda a parada, todo o jogo aqui, sabe? Crescer aqui, todo mundo aqui, cara, aprende e todo mundo aqui cresce, velho. Entendeu? O que custa alguém poder é, vir aqui assistir meus vídeos aqui e dar o seu, o seu feedback, dar o seu comentário, que vai me ajudar bastante. Beleza? Então era isso que eu queria falar pra vocês. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários, tá? Que eu vou fazer mais vídeos ainda é, diário, tá? Pra poder te agregar, te acrescentar mais um conhecimento e um valor. E você poder também aplicar isso e depois voltar aqui e poder me agradecer, tá? E deixar aqui nos comentários principalmente. Beleza? Então forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.